Mais um vídeo semanal, como sempre. Já queria pedir desculpa. Semana passada eu não fiz um vídeo porque estava no congresso brasileiro de cirurgia plástica em Florianópolis. Aproveitei e fui para Gramado com a família. Então esse é o um motivo de não ter feito. Essa semana a gente vai falar sobre cicatrizes. O que é a cicatriz? Então é aquele processo perfeito feito por Deus de uma ordenada cascata de eventos celulares, moleculares e bioquímicos para trazer células ali para fechar uma ferida. Clark dividiu em três fases, que são ela, inflamatória, proliferativa e de remodelamento ou maturação. Só para a gente ter isso mais didático, mas elas se misturam, então tem a fase inflamatória, antes de terminar ela já tinha a proliferativa, que antes de terminar já tinha de maturação, elas estão implicadas. Aqui eu vou mostrar as fotos para deixar isso um pouquinho mais didático. Então note que uma, são cicatrizes de abdominoplastia. Note que com 10 dias de ferida, ela já está terminando aquela fase inflamatória, está na fase proliferativa. Você tem uma cicatriz bem vermelha com crosta, que é essa casquinha aqui, bem ativa, que é o período ali que fez o corte veio o vaso sanguíneo, veio o coágulo para fechar aquele vaso sanguíneo, tem a produção de novos é, vasos sanguíneos ali, que é a para fechar, para cicatrizar, migração de colágeno, então tem uma série de processos bioquímicos celulares acontecendo aqui, para fechar, para maturar essa ferida. Com 90 dias, já caiu aquela crosta, ela tá numa fase ainda bem ativa assim, porque ela tá bem vermelha ainda, isso não é uma cicatriz anormal, isso não é um queloide, é um processo de cicatrização habitual. Parece que ela tá larga, mas não é, porque ela tá muito vermelha nessa fase. E com 180 dias, que é naquela fase de remodelamento, maturação, ela já está praticamente finalizada. Praticamente completa essa cicatrização aqui, ela já fica mais clara, ela já não chama mais atenção, mas mesmo assim é uma cicatriz. Por melhor que seja, ela ainda é uma cicatriz e é possível ver essa cicatriz, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o paciente fala, ah, vou fazer uma abdominoplastia, não vai ficar marquinha nenhuma. Não, vai ficar. Por melhor que seja a cicatriz, ela é visível, mas num processo normal de cicatrização, quando a cicatriz não tem hiperpigmentação, quando não é vermelha, quando não tem queloide, ela fica mais fácil de se camuflar e fica menos perceptível. O que, que são os processos anormais, então, de cicatrização? É quando a cicatriz ela tem uma formação excessiva de colágeno, quando tem um depósito excessivo de colágeno. E isso tende a ter dois tipos de cicatriz, cicatriz hipertrófica e cicatriz queloidiana, que geralmente elas são elevadas, brilhantes, dolorosas e pruriginosas, ou seja, elas coçam. É aquela cicatriz vermelha que fica coçando, isso é um processo anormal. A diferença entre elas é que na cicatriz hipertrófica, ela é confinada à borda da ferida. Ou seja, você fez a incisão, ela fica restrita aquela incisão. Já na cicatriz queloidiana, ela, ela avança, ela não respeita os limites da cicatriz. Na hipertrófica, em geral, ela regride na queloidiana ela não regride. Ela tende a aumentar ao longo do tempo. Vamos lá, pra, pra, de forma mais prática. Uma cicatriz de mamoplastia, duas cicatrizes de mamoplastia aqui. Uma nessa fase de hipertrofia, está bem vermelha, bem ativa. Você vê que ela está mais alta, ela coça um pouquinho, mas ela respeita o limite. Aqui é uma cicatriz esqueloidiana depois que já fez o tratamento. Então ela estava bem alta, bem vermelha, a gente fez infiltração de corticoide e ela já regrediu. Mas note o tanto que ela ficou larga depois no final. Por quê? Porque a cicatriz queloideana não respeitou os limites. A cicatriz era só aqui, como essa, e ela avançou para a borda. Ela avançou, ela não respeitou o limite da cicatriz. Vou mostrar uma cicatriz agora queloideana do externo, nessa região external, que é muito comum. Geralmente, região external, região deltóide, lobo de orelha, são regiões muito comuns de dar queloide. E o queloide é isso. Isso aqui é uma espinha que ela teve no meio aqui, que essa espinha cresceu, cresceu, cresceu. Essa acne foi crescendo por causa de uma cicatrização anormal daquela acne. E ela não respeitou os limites, olha o tamanho que ficou a lesão. A gente já começou o tratamento aqui com infiltração também, e nota que ela já está regredindo um pouquinho, mas ainda é bem perceptível. Então isso é um queróide. Era é uma cicatriz pequenininha de acne que foi avançando, avançando, não respeita o limite e vai crescendo cada vez mais ao longo do tempo. Já que a gente está falando de tratamento, para encerrar aqui essa nossa... A aula de hoje, esse nosso vídeo, o tratamento das cicatrizes, elas são, já começa de forma preventiva. Então, toda vez que eu vou fazer uma abdominoplastia, eu já faço o histórico da paciente. você tem história de queloide, já teve outra cicatriz, ficou queloide na maioria das vezes ela fala, eu tenho um queloide, ela mostra, é uma cicatriz um pouco hipertrófica, não é um queloide propriamente dito, porque o queloide ele é claro, ele cresce, cresce, cresce e não regrite como eu mostrei nessas fotos aqui. Então a gente vê, opa, já tem a tendência a uma cicatriz hipertrófica. Não, minha cicatriz é ótima, mostra uma cicatriz acesária cesárea muito boa, que não diz muita coisa pra gente, diz assim, não vai ter quelóide, mas uma cicatriz de plastia com tensão, quando a gente estica muito essa pele, ela tem uma tendência maior a ter hipertrofia. Então a gente já sempre atua de maneira preventiva, fazendo medidas que sejam elas de compressão, com fita de silicone, com fita de micropore, ou seja, com medicamentos que a gente manipula e coloca, o corticoide tópico, o óleo para hidratar essa ferida, a ureia, ou em alguns casos, quando a gente já nota esse quelóide, a cicatriz hipertrófica, e que não responde esse tratamento já mais conservador, utópico, a gente faz infiltração de corticoide e, em último caso, até radioterapia para aqueles queloides recidivados, que a gente tenta outros tratamentos e não consegue resposta dele, tá bom? Então, no geral, passando bem rápido, esse é o tratamento do queloide Sim. e a diferenciação da cicatriz hipertrófica, da cicatriz queloidiana e da cicatriz normal, como a gente mostrou anteriormente. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Muito obrigado pela sua atenção.